Olá meu amigo, vou falar aqui agora como um ser humano, assim como você também é. Eu trabalhei em mim mudanças e eu consegui essas mudanças, então hoje eu sou um Afonso diferente do que era de quatro anos atrás. Mas todo mundo é diferente, todo mundo começa a se tornar diferente até pela própria idade, pelos aprendizados da idade. Mas é diferente, porque às vezes a minha mudança, eu vou levar 100 anos para andar 1 um metro, mas eu posso também andar em um ano 10 metros. Estou dizendo que você pode provocar as mudanças em você e encontrar a paz, mas vai depender de você. O trabalho que eu faço não é para todas as pessoas. Tá? É, são... O trabalho que eu faço são para pessoas que querem evoluir e pagam o preço, e o preço não é dinheiro. É você realmente querer evoluir e aprender com, e se esforçar para isso. A grande mudança que eu tive, talvez a mais a mais importante, é na questão de autoconfiança. Então hoje eu encontrei a minha autoconfiança. Como que eu sei disso? Pela paz que eu tenho, que eu sinto e pelo que as coisas vêm acontecendo. Então é, eu tinha para receber, é um fato isso. Eu tinha para receber de duas empresas, um valor bastante alto para mim. Né? para você pode ser que seja pequeno, mas para mim era alto. Em épocas passadas, eu ficaria no desespero e já sairia correndo para buscar uma coisa, buscar outra, já queria largar de tudo, já queria mudar as coisas, que era o meu padrão. E hoje, que é uma quinta-feira, né? hoje é dia 30 de, de março, eu percebi que eu não me incomoda mais não me pagaram, tudo bem, vamos seguir em frente, mantenham-me firme naquilo que eu estou fazendo, mas a coisa mais deliciosa é a autoconfiança de saber que eu vou escapar disso e não vou ficar na preocupação, não tenho na preocupação, eu vivo a vida como tem que ser vivida e isso é o que vale a pena, então me dá a chance de eu enxergar como sair dessa situação e aí dá a impressão que é, o universo conspira a teu favor. Ah, então uma das pessoas, né, uma dessas empresas que estava me, me vendo, disse assim: ligou, né? Diz assim: qual é o valor que eu devo? Ela disse assim: eu vou pagar as pessoas que não me protestaram. Digo, tá bom, eu faço o que você quiser, né? E eu, na verdade, havia é, negativado o nome deles, né? O cara me deve há três meses, quatro meses já. E uma outra empresa também, né, que tem um valor bastante alto, eles tiveram dificuldades de receber de alguém lá também, e eles assim, que até sexta-feira acerta comigo. Então a minha conta bancária vai dar uma engordada legal, né? vou sair do, da, daquela conta que estava já prestes a estourar tudo em limite Mas o que eu quero mostrar para vocês, o mais importante, é você encontrar paz, e essa paz vem através da autoconfiança. Quando você começa a acreditar em você uma pessoa falou para mim alguns dias atrás, isso é fé. Pode ser que seja. É fé. Simplesmente as coisas são como elas são. tende daí o que acontece? Né? A minha mente, eu sou uma pessoa que aí, normalmente considera como TDAH. Né? Transtorno, transtorno de Déficit de Atenção eh, por Hiperatividade. Eu sou um padrão de comportamento sério. Lógico que hoje é evoluído. Mas eu não permito mais que isso venha, Essa, esse transtorno deve déficit de atenção vem da infância, de como você foi criado, de que as coisas que aconteceram, e não é uma doença, é um modo de ser. Se você mudar o entendimento, isso vai mudar, mas você vai ter que desenvolver a autoconfiança. Então, se precisasse, se alguém dissesse assim, Afonso, na tua opinião, qual é o melhor remédio que existe para uma pessoa prosperar, encontrar a felicidade, encontrar o amor? Desenvolva a autoconfiança. Vai desenvolver, como? Enfrentando a você mesmo, buscando pela autoconfiança. Né? Busque técnicas que façam você sair da sua área de segurança e que você se sinta confiante. Pronto. Quando você atingir isso, todo o resto vai mudar. Hoje, num encontro lá do BNI, tinha uma pessoa que estava conversando com ela e tal, e ela disse assim, ah, eu tenho medo de falar em público. Eu fiz curso de oratória, eu ministrava curso de oratória. E não adianta você ter a técnica de como falar em público se você não tem coragem. Né? Uma pessoa com coragem fala do jeito que ela fala em público e convence as pessoas. Uma outra pessoa com técnicas não vai convencer. Então, estava falando com ela, né? Eu disse assim, cara, enquanto você não tirar o medo, e esse medo se reflete em vários lugares. no medo de falar em público, o medo de dizer não, o medo, e aí vai por santes lugares. Ok? Então, assim, ó. A dica é, busque autoconfiança. Todo o resto vai mudar. Você vai se sentir uma pessoa plena, realizada. Busque, né? saiba, entre em contato, entre no nosso site lá e solicite um formulário que nós temos que vai fazer uma análise da sua personalidade. Por lá você vai descobrir quais são os seus pontos fracos. E quando você resolve os pontos fracos, você recebe autoconfiança e aí você vai encontrar paz. Dignidade, você vai ser respeitado, vai ser alegre e as pessoas vão te adinerar. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, põe um like, dislike e siga-nos nas redes sociais tem muitas outras informações. Beleza? Pessoal, muito obrigado, um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade. Tchau! Fui!